Estamos aqui no Enca com uma proposta de inovação social, que é a regulação da cannabis com viés finalidade social, finalidade que traga, traga o máximo de benefício para a sociedade brasileira. É, a gente fala de vários aspectos, mas principalmente dois pontos são fundamentais. A reparação dos danos históricos provocado pela guerra às drogas e a inclusão social das pessoas hoje envolvidas com o comércio ilícito de drogas no Brasil. Se não tiver reparação dos danos históricos e não tiver inclusão social das pessoas que hoje lidam com as drogas, a política de drogas no Brasil estará errada. Ela não irá atender a uma finalidade social. Ela não estará fazendo bem a maioria da população brasileira e ela vai continuar excluindo pessoas e privilegiando poucos.